Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Marco. Eu sempre tive o sonho de ter um canal no YouTube velho, e fazer vídeos de games. E agora a gente está realizando o nosso sonho. Estou aprendendo a edição, estou melhorando a cada dia, sempre aprendendo novas configurações do programa de gravar vídeos, programa de editar e a gente está na evolução constante. O último vídeo meu ensinei a galera a nunca morrer de fome. Hoje cedo, eu entrei no jogo e aí tinha um carinha morrendo no chat de sede cara a pessoa tá morrendo de sede isso é o que simplesmente pura falta de conhecimento porque existem várias formas de você conseguir água no jogo e agora eu vou passar para vocês algumas técnicas e macetes para vocês não morrerem de sede e para vocês conseguirem água fácil primeiramente como a gente consegue água nesse jogo você basicamente precisa ter o filtro de água ele é feito com latas, com cola ou fita, com carvão e com pano. E aí você tem que liberar a água limpa e tem que liberar o filtro. Para você fazer água limpa, você vai precisar do filtro, de uma panela e de uma fogueira. Aí, beleza, cara. Como que você consegue água? A maneira mais fácil, você vem na água. A gente está numa estação, que é uma estação de neve. Então, a gente pode aqui extrair o gelo, né? Você vai, vai precisar ou da sua mão, gastando energia, ou você vai precisar de um machado. Você pode extrair esse gelo. E aí você pega esse gelo, você coloca o gelo no chão e aqui você pode fervê-lo ele já se torna água limpa, entendeu? Beleza, essa é uma maneira. Se você tiver aqui comidas secas para comer, tipo carne seca, você perde água, entendeu? Evite, evite essas comidas. Eu dei um corte no vídeo, o que, que eu fiz? Eu baixei nossa saúde para uma saúde que todo mundo tem, né? Tamo com fome e tamo com sede. Eu vou ensinar vocês agora a meio que não morrer sem água. Isso vai dar um tempinho para vocês conseguirem procurar por água. Estamos aqui com a moto, é, alguns equipamentos que não faz tanta diferença. Notem que a gente está sem panela, entendeu? A panela é essencial para você ter água. E aí o que, que a gente vai fazer? A gente está aqui na floresta, você vai cortar a lenha, corta aqui, corta umas 25 lenhas. E aí o que, que você vai fazer? Uma cabana. E agora você vai procurar caçar lince, perfeito. Caçamos esses linces aqui, são cinco linces. Vou pegar meu curvinho. Equipamentos aqui simples. Qualquer pessoa pode matar lince. No começo do jogo também, não vai vir esses linces tão fortes, tá? Vai vir uns linces mais fraquinhos, assim, em menor quantidade. Mata. Beleza. Agora eu vou vir aqui com o povo, Vou dar um pouquinho de dano nesse lince. Tiro o corvo. Ah, tô tomei dano no povo, não tem nada não. Agora eu vou matar esse lince. Beleza, matamos os linces. O que a gente vai fazer? Abate. Faz a fogueira. A gente já tá com 90 de saúde, vejam só frita essa carne. E aqui a gente vai comer. Viram que a carne deu 5 de água? A maioria das pessoas morre nesse jogo por falta de conhecimento, por ansiedade, porque você não precisa encher a sua água até o 100. Ela aqui no 5 você já não perde mais saúde, entendeu? Vamos alimentar o corvinho também? Tadinho, ele foi ferido. para alimentar ele aqui. Tá, vamos abater o resto dos linces. Abatemos. Isso aqui não é tão interessante para nós, tá? Essa carne aqui também funciona a mesma coisa. Ela dá um pouquinho de radiação para você, mas ela também mata sua sede. Não coma agora, entendeu? Espera chegar no zero. Agora eu vou alimentar o povo aqui, naquele né, que ele tá com fome. Bora aqui alimentar com um tocinho. O tocinho ele não vai ser útil pra gente agora. O tocinho ele não dá água. Estamos com fome, beleza. Vamos fritar essas carnes, todas. Você come aqui, encher um pouquinho da, da água. Dá uma dormida. O que, que você pode fazer? Se você estiver próximo de uma cidade, você vai procurar é, água nela. Estamos aqui nitinho, Eu até já dei uma saqueada em algumas coisas. Vamos aqui nessa casa? Bora procurar aqui para ver se a gente acha alguma coisa. Olha, já achamos água suja. Isso aqui dá água, tá? Então a gente já não vai morrer. A bebida também, deixa eu ver. A bebida não dá água. Tá, bora pegar isso aqui. Pegamos também lata, que é muito importante. Bora nessa outra casa. Achamos água. Já não vamos morrer agora, entendeu? A gente já deu uma, uma melhorada. Pega. Vamos nessa outra casa. Água suja é bom também. Pega. deixa eu ver essas casas aqui o bom delas é que elas sempre tem é, latas e a gente vai precisar das latas tá a gente vai precisar das latas está muito delas estamos perdendo saúde O que a gente faz a gente não vai beber água agora bora continuar comendo a carne para recuperar recuperar a sede e parar de perder vida bora pegar isso aqui bora aqui nessa outra casa Pega a lata, não precisa pegar o tijolo, tá? O tijolo é, é muito pesado. E o nosso objetivo aqui é só água, tá? Então vamos aqui. Ó, achamos mais água. Isso é muito bom. Vamos aqui na nessa casa. Olha só, 100% de chance de eu achar um refrigerante. Já é mais água para a gente sobreviver. Estamos perdendo vida? Então, bora comer mais uma carne. Vamos aqui. Abre essa casa. Achamos mais água. Viu só como é que é fácil você não morrer, cara? Simplesmente eu tô achando água a roda aqui. Inclusive, eu tenho uma série jogando no offline... Do zero, e a gente tá super tranquilo de comida e de água. Tá tudo. Estamos começando a perder saúde de novo. Então, a gente come a carninha. É, eu vou pegar aqui esse chá. A nossa radiação tá subindo. Vamos aproveitar que a gente tem água. A gente faz uma fogueira. Faz uma fogueirinha. E vamos fazer esse, esse chá aqui. Fomos atacados. Bora. Eu vou dar um corte aqui. Porque isso não é interessante de ver, tá? Na verdade eu vou fugir. Fugimos, então eu já nem preciso cortar. Pronto. Vamos fazer o chá. A nossa radiação tá subindo muito rápido porque a gente tá sem máscara. Eu tô aqui com a máscara demoníaca e ela não protege de radiação. Tá, a gente pega isso aqui. Na... Aqui. aqui, às vezes, costuma ter... Coisas de água, entendeu? Sala de aula não tem água. Laboratório costuma ter água. Então, eu vou abrir. Olha só, encontramos mais água. Eu vou dar um pouco de energia aqui. A gente vai procurar. Pega. Olha, a gente já tem tudo que a gente precisa. O hospital costuma ter água. É, essas casas aqui costumam ter água, aqui costuma, de vez em quando, aparece água numa, numa cabana. Mas aqui a gente já pegou tudo que precisa. Já não dá pra gente pegar água suja, então bora voltar pro nosso acampamento. Agora a gente tem que arrumar água pra gente purificar. O que a gente vai fazer? Vai pegar aqui gelo. Deixa eu ver se eu consigo água suja. Não, não estamos conseguindo água suja. Bora ver se tem água suja aqui. Aqui, ó, tem um pouquinho de água suja. Bora pegar. Tá, pegamos água suja. E aí a gente larga aqui. Cara, o que, que a gente vai fazer? A gente vai tentar fazer um filtro. Bora ver o que precisa? Precisa de carvão. para fazer carvão, a gente precisa de panela de fogueira e de machada, a gente tem aqui tudo que precisa vamos acender a fogueira e vamos fazer aqui cinco carvões fizemos carvão agora a gente vai fazer o fio agora a gente vai fazer a água Então, nessa brincadeirinha, vamos ver os itens que a gente pegou. Água, água, água. Viu só? Tudo isso aqui mata sede. Ó. Isso mata sede. A água mata sede. É, a pepsi mata sede. A geleia mata sede. Você, aos poucos, vai ir juntando tudo o que você precisa. Com o tempo, você vai chegar na situação que você vai estar estável. E aí você simplesmente mantém os seus itens. Por exemplo, vai chegar num, numa hora que você vai conseguir 50 águas. Aí você sempre mantém. Você vai, à medida que você vai bebendo e gastando, por exemplo, chegou em 30, você repõe suas 50 águas. E aí você nunca vai sentir falta da água no game. E você nunca vai morrer de sede. Estamos estabilizados e à medida que a gente vai, por exemplo, aqui tem outra cidade aqui que dá pra gente ir. A gente vai conseguir também panelas. A gente vai conseguir todos os itens que a gente precisa. Pegar água no rio aqui e sair purificando. Cara, é muito fácil você, você sobreviver. Então, essa aí foi, foi as nossas dicas. Não morram mais de sede, nem de fome, né? Tem um vídeo, tem um vídeo aí que eu ensinei não morrer de fome. É só você dar uma passada no último vídeo do canal. Tamo junto. Valeu aí. Um abraço. Então, só para dar uma recapitulada. Você pode derreter gelo e conseguir água limpa. Você pode purificar a água suja usando filtros, panela e fogueira. Você consegue água de comida tipo carne, frutas. Você consegue achar água na cidade. Então, é isso aí, cara. Tente manter um estoque de água e ir repondo. Porque é muito fácil de achar. E aí, se você gostou do vídeo... Deixe o gosteizinho, a inscrição no canal, ativa o sininho. E vai ter mais vídeos de dicas. Tem um vídeo aí já matando a fome. A gente tem uma série aí jogando no offline. E tamo junto. Valeu.